Oi meus amores, hoje eu tô aqui pra falar pra vocês da Blaze Bom, lembrando que você tem, ou seja, você vai duplicar o seu valor de depósito Lembrando que esse valor é até no máximo de 2.500 ou seja, 5. reais. Pronto galera, agora eu vou entrar aqui na Blaze E vão aparecer pra vocês Vai tirar, olha galera, um bônus pra Lembrando que é pra maiores de 18 anos, viu? Corre, vamos ser da Blaze também. Fala, galera. Eu me chamo... Cadma Fernandes. E sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Pô, eu já usei meu nome de falar nessa entrada. Vamos criar outra entrada ou então eu não vou falar mais nada. Oi, Tom. Ué, ué. O pessoal dá uma ideia de outra. É, pessoal dá uma ideia de entrada, vai. O próximo vídeo vai ser ensinando a queda de uma nadada assim, Vai me ensinar mesmo, amor? Vou. Tu jura? Vou. Promete de dedinho. Prometo de dedinho. Vai ser até um vídeo que eu vou gravar pra você. Gente, ah, olha agora. como ficou lindo o quintal. Amor, eu adorei essa ideia do quintal do Brutinho. Ah, tu podia colocar mais assim no teu, ó. Mais grão. Quando eu falo, come um o <risos> menino. Eu sou... Eu, eu dependendo, fazer isso aqui, ó. Mas não deixam. Fala que é... é, é, é. É, é dar trabalho que os cachorros vão mijar, vão cagar, mas nunca vi isso. Toma, vai. Para que você vassou? Pegar uma carta do mar. Eu não sei voar ainda, quem sabe é tu, velho. Ai. Reconheci? <risos> que parque tá do free. <risos> Meu Deus. <Okay>. Editor! <risos> Só isso pra você ver, que né? Eu sou, né? Não foi edição. <risos> Recalcado irá dizer que foi corte, mas não foi, é porque eu tô aprendendo a voar nela ainda. Editor! Galera, deixa eu contar pra vocês. Então, o intuito desse vídeo é o quê? Eu combinei com o Dalvinha, mandei mensagem pra ela e pra Débora pra gente fazer uma trollagem com quem? Com o mais estressado da turma. mais Brutinho. brutinho. Como é que vai ser essa trollagem? A gente vai começar o vídeo como se fosse um papo calcinha, que ele já fica meio bravo, que ele não gosta que dar Dalvinha que ele ficou com ciúme, né? E aí a gente já vai começar o vídeo falando... Que... Que, que vai ser um papo calcinha e tal E você vai ser meu cúmplice Que eu quero que você vá lá chamar ele Tipo, olha Brutinho, tá vendo o que estão fazendo ali e tal Aí já deixa ele lá perto Pra vocês que é, tipo de olho assistindo, entendeu? Entendi. E aí eu vou fazer uma pergunta Que vai ser, você já traiu? E aí quando a gente fizer essa pergunta A Dalvinha vai falar que já e que foi recente É, o Manel vê um vídeo desse Manel, pelo amor de Deus Se você estiver vendo esse vídeo, não fique bravo comigo É só uma brincadeira, ela nunca faria isso com você Ela lhe ama é eu tô de... fora Dalvin... a cara do, do Do menino Será que ele sabe de alguma coisa? <risos> mulher de respeito Pois é, nós vamos fazer o vídeo agora E aí a gente vai ficar lá na sala É eu, Naila, Débora E a Dalvin Vamos ficar respondendo como se fosse papo calcinho Vamos começar assim E aí vocês vão ver o desenrolar da, da trollagem Bora. Bora? Bora lá chamar Bora lá Minutos depois... Fala galera, eu me chamo Kedymar Fernando, é sério, se eu não falar o meu nome mais uma vez, eu não aguento mais... galera Ah, o problema é você que, que vem aqui Imagina agora uma... Você ainda tá aí? Eu vou fazer as coisas bem levinhas. A primeira pergunta é com quantos anos vocês perderam o bebê? Uh. Mentira. Mentira Mentira Com quantos anos você me estudou pela primeira vez? 15 14 tá? Tem de foi nada Tem de foi nada 12 10 Tá, terceira pergunta Alguma vez vocês já quis o um sutiã Pra ir pra escola? Estou fazendo o quê? Você gosta? Sim, Sabe. e aí, né? Tu já? Ah, nem eu. Tá era ruim. um pouquinho Era Também não. Você é foi um pouquinho mais natural. Eu nunca li nada mais natural também. É assim mesmo. E a quarta pergunta é: Você já traiu? Tua cara, né? A minha eu, eu, eu, né? eu já e não faz nem um pé. Tô brincando, tô brincando é pra acabar mesmo é pra acabar mesmo é. eu eu também nunca nunca já eu eu sinto eu. para lá já já já já traiu e o pior faz pouco tempo. A caralho do Brutinho. Meu Deus, Deus. Oh, fenómeno. É sope. Faz pouco tempo. Brutinho bravinho, brutinho tá muito bravo. que Foi que ela. desculpa é essa, Ela deve ter que sair? é por isso que eu não gosto de papo calcinha. Aí agora é não é não não ai ai ai Como assim? E eu jamais traí teu pai. Jamais, jamais. Joana acabou de dizer que corrou. Era trollagem. Eu quero saber quem foi o bandido. <risos> que história? Né? Não foi com ninguém, nem nada, nada aconteceu nada, não. Era... Mente criminoso, agora é bandido. Não posso fugir desse meu instinto. Trollagem. Trollando. Trollando. Era Trollando. <risos> ficar... E o negócio que você está gravando aí né? era aquele... Era tudo mentira e frescura da porra. Tá? Ah, é. não gostei. é é é <risos> é é é é Retira. Retira. é Foi na é do é desculpa Desculpa Como é que fala Não Eu eu ele, não. Maria. Não, ele ia contar bem pra Manel. Muito bem, ele ia contar. Tu ia contar teu pai, né? Tu, tu ia contar o é? meu pai, né? Ih, ia? Pai, né? Tu ia eu acredito na dessa sair, E aí, Pois é, galera, esse foi o vídeo Eu Espero que vocês tenham gostado vocês deixem aquele likezão do... Deixa aquele like se você ainda não for inscrito no canal Se inscreve aqui embaixo Um beijo e até o próximo vídeo